Salve, tropa tropical! Eu queria primeiro notar que ainda é janeiro. Dia 30 de janeiro. Não acabou, não. E o Dilma já tem três ministros envolvidos em grandes escândalos. O ah, que poderia imaginar? Claro que quando você escolhe seus ministérios através do poder público, foi a única coisa que o Lula disse. Né? O Dilma simplesmente confessou que foi para ter a aprovação do tal Centrão, como disse ele, a escolha dos ministros que ele nem sabe o nome, outros ali apenas como figurantes para preencher cotas, para parecer bonitinho na foto. E aí nós temos aí mais um escândalo agora envolvendo o um ministro que simplesmente usou o orçamento secreto para benefício da própria fazenda. Mas o que é isso, tá? Agora, antes de falarmos um pouco sobre o desministro do digmo só queria anotar para vocês a seguinte notícia, tá? Quanto os ministros do Dilma estão fazendo feito? feito né? aqui temos que o governador de São Paulo, o Torcísio, que está um pouco apagado aí nas tretas que tem acontecido, mas vamos lembrar, São Paulo é o nosso coração financeiro. Estamos desejando toda a sorte para o Torcísio que ele possa mostrar aqui o resultado de um governo de direita, que a população em São Paulo veja os benefícios, cara. Tudo que ele precisa fazer é ligar uma cidade ou outra ali com um metrô e já pode ter certeza que vai ficar uma maravilha, né? Pode ser trem, metrô, como você quiser ligar, meu torciso. Mas qual é que é, né? O torciso terá o ministro da Economia Paulo Guedes como seu conselheiro econômico no governo. A informação foi confirmada pelo próprio governador durante o programa Pânico na Jovem Pan essa segunda-feira. Tarcísio explicou que o ex-chefe de economia Jair Bolsonaro e seu colega de esplanada comandará um time de conselheiros. Ele volta de férias agora no final de janeiro. Então vem, Paulo Guedes, vem, meu querido, estamos esperando. As tias paulistas querem te dar um abraço, tá? Meu Deus do céu, agora São Paulo vai, não né? Iremos montar um conselho onde teremos três economistas de ponta, alguns especialistas em áreas importantes e. Paulo Guedes não vai só integrar, como vai presidir esse conselho, disse o Torcísio. Ele continuou os elogios. Eu não vou abrir mão de uma pessoa tão talentosa e genial como Paulo Guedes. Disse, qualificadíssimo, genial, fez um grande trabalho e eu quero uma pessoa do naipe dele do meu lado. Então, em relação a São Paulo, certo? A gente pode ter aí excelentes expectativas. Certo? Bora, bora, bora. Bora. Vai ser o que é secretário? Como é que é? Conselheiro ministro é só para presidente, né? Então acho que vai ser conselheiro. Sei lá como é que eles chamam. Pode chamar quantos conselheiros Paulo Guedes você quiser. Tarcísio, vamos lá. Tá. Agora, qual que é a de hoje? Tá. E tá saindo em todos os sites. Estadão, certo? Acho que só não saiu na Globo ainda. Né? Deve estar atrasado lá, né? Ministro do Dilma, usou 5 milhões de orçamento secreto para asfaltar a estrada que dá acesso à sua fazenda. A propriedade do parlamentar da União Brasil também tem uma pista de pouso para um avião particular em um heliporto. A cara do safadinho, não é mesmo? Oh, oh, muito amigo do Lula, ó, tá vendo esse... Esse aqui é meu amigo. Esse aí nunca vai ter investigação, certo? Não vai ter bloqueio de bens para saber o que, que fez. Gabinetes aqui do, do ódio, não. Esse aqui financia a esquerda. Certo? Nunca vai ter invasão de terra desse desministro. Só que qual é, Dilma? Vamos contar né, antes de falar mais sobre ele, certo? Teve o Múcio, que o dia 8 a, a esquerda foi responsável, todo mundo sabe, né? Por simplesmente ali deixar a. Entraram como se fosse festa lá dentro, ninguém achou para impedir. E aí a própria esquerda encontrou um bode expiatório e falou Hum, vamos culpar o tal do Múcio, não é mesmo? Vamos pegar esse cara aí e vamos colocar ali de boi de piranha. E aí foi o primeiro. E aí teve também a desministra lá, que era, veio assim do antro de todos os milicianos do Rio de Janeiro envolvido em todo tipo de esqueminha é a psicopata no poder e aí também virou desministro e agora esse Dilmo que maravilha hein que que ele é só ministro das comunicações de Lula Juscelino Filho do União Brasil usou 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda em Vitorino Freire, a informação é do jornal O Estadão. A propriedade do parlamentar do União Brasil também tem uma pista de pouso para um avião particular em um heliporto. Ele indicou a verba em 2020, quando era deputado federal. Segundo o jornal, a obra de Juscelino tem 19 quilômetros e corta propriedades de no mínimo oito pessoas ligadas ao ministro. Ai, que maravilha, né? me apoiem para ser deputado federal que eu vou trazer estradas para vocês isso aqui não tem investigação não tem gabinete do ódio nada não tá não... esquece Alexandre de Moraes investiga não tá Ministros lá que o bolsonaro indicou fingem que não tá acontecendo nada também tá bom tá é isso mesmo a empresa responsável pela obra foi a constru service em fevereiro de 2022 os serviços foram contratados pela irmã do ministro de Lula Luana Rezende, prefeita de Vitorino Freire. Então, que maravilha, não é mesmo? Além de construir a estrada, é quem que escolheu? Não é possível, tá? Os serviços foram contratados pela irmã do ministro de Lula. Luana Rezende. Então, olha que família rica, poderosa, todo gordozinho ali, ó. Hum, da não deixa nada pro Zé Nunes, não, esquece, tá? Esse aqui é o Brasil na tua cara. Aí você se pergunta, cara, esse daqui não é um carinha qualquer que pegaram, não, é o ministro do Lula. Se esse é um, o escândalo do momento, o que, que vai vir por aí? Quando esses caras não tiverem só um pequeno pedaço do orçamento secreto, mas quando tiverem todo o orçamento das comunicações, cara, quanto que vai ter dinheiro pra esse cara aí? Ah, meu querido Dilma, como é que vai ficar essa história? Nós estamos vendo o Brasil coletivista mostrando as suas entranhas. O que aconteceu com o Bolsonaro foi um indivíduo, por isso que nunca teve um partido forte, forte ao redor de Bolsonaro, não. Foi um indivíduo só que foi lá e causou nessa história toda. Já quando nós olhamos para a esquerda, são os grupos coletivistas. São então, os grandes mafiosos desse Brasil, que garantem todo o dinheiro do fundo partidário. Quanto que custou uma eleição desse cara? Quanto que custou cada campanha deles? Enquanto nós aqui temos que né, combater com zero real marginal, apenas inscrevendo na internet, apenas criando vídeos na internet, e temos que supostamente ganhar desses caras nessas eleições. Como é que funciona esse cálculo? Certo, só que eu acredito que as coisas estão mudando. A Rede Globo num dia normal do passado hoje só ia ter Big Brother Brasil, ninguém nem ia ficar falando. Sabendo desse ministro, se é que aparecer um pedacinho do jornal da Globo que ninguém fica sabendo, mas agora entra no Trend Topics do Twitter, tá? Tá em todos os sites, tá em Estadão, em todas as notícias. E fica compartilhando, todas as tias do, do WhatsApp Compartilha para todo mundo E aí todo mundo fica sabendo Então, é o que eu falo para vocês, cara O Dilma, ele não tá preparado para essa era da internet Ele está moscando, tio, Nossa, mais um esqueminha aí, certo? Por último, né? participe da nossa sexta rifa Para apoiar o nosso canal, certo? São 200 rifas Para concorrer a um celular Samsung conservador Dos bons costumes A03 E muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau